Hum, Sou feita comigo, relato e previ, quando estive em perigo. Armas, drogas, cachorros, loucas, coletes, aquelas de tiros, cicatrizes, tatuagens, mores, estilhaças, lágrimas, sofrimentos, sangue, loucuras, desculpas, golpes, jetar as suas sobras. Tudo isso é feito, não queremos estar longe de São Paulo. Barulhos, cortes, facas, lamentos, desfogo, aun, gêmeos. Pessoas gemendo, caídas, mortas, sujeira, mal foi desdor. eu não tenho culpa disso, então fecho as portas, não deixo ninguém de fora. Crido, de desesperança, choro, falta de crença, é o capedor que está perto da gente. Armas, drogas, capuz, loiras, coletes, a prova de tiros. Cicatrizes, tatuagens, muros, estilhaços, lábios, suprimentos, sangue. De altura, desculpas, corpos e caras fechadas, teriam postas, exposto, estar longe disso um pouco. Dalírio, corpo, cartas, lamentos, destreza e algemas, E pessoas gemendo, caídas, mortas, fugindo, muito destroços E eu não tenho culpa disso, enquanto então, as portas não deixam ninguém de fora. Crises, esperança, choro, falta de prensa, é o capeta que está perto da gente. Perfeita comigo, relato que eu vi quando vi, que estava interrompido. Armas, drogas, taquinhos, levas, coletes, a pedra do tiro, cicatrizes, tatuagens, muros, estilhaças, lágrimas, sofrimento, sangue, viatura, de desculpa, ficativo, de caras fechadas, tudo me se exposto, me curando de espelho, longe do desconforto, barulho, cobre, facas, lamento, despejo, alchimia, pessoas Muitas marchas, sujeira, mofa, destróces E eu não tenho um tipo a disco e, Então faço aportes, não deixo ninguém de fora Lutas esperanças, choro falta de ciência É o capítulo para perto da gente Armas, drogas, capôs, mesas, coletes A prova de tibas, cicatrizes, tatuagens medos estilhotes, lágrimas, sufrimentos, sangue viatura, desculpas, copos e caras eu que queremos salão longe disso um pouco Barulho, cortes, facas Gamento, destreus, algemas, Eu estou gemendo, caídas, mortas Sujeira, morto, dos trotas Eu não tenho o que Enquanto as fotos Não deixam ninguém de fora Tudo de experiência, choro, forte de experiência É a capeta do chato é capeta da gente oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh.